Beleza, Matheus, Matheus tá falando aqui, é, manda dicas aí para vencer <risos> é, Pô, beleza, então, vamos lá, é, vamos, vamos reunir umas dicas aqui. Eu acho que a primeira dica que a gente pode passar aqui é sempre que entrar na partida, a primeira coisa, né? A primeira coisa que você vai fazer é sempre pausar o jogo e olhar aqui, ó. Aqui nesse caso tem duas pessoas, tem uma dupla, né? Então, assim, isso é a primeira coisa que você tem que fazer porque isso aqui é o que vai basicamente nortear a tua estratégia. Né? Antes, de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa Você precisa saber se o cara Ele está só ou se ele está em dupla Até porque se ele estiver em dupla Você precisa ser muito mais cauteloso né? Então a primeira coisa a se fazer É pausar o jogo E olhar se o seu adversário Ele está sozinho ou se ele está em dupla Se ele estiver solo Evidentemente você tem uma, uma Liberdade um pouco maior de ações é... Deixa eu ver o que Mais é uma coisa que eu, que eu tenho visto muito é, no pessoal aí, se pega muito numa questão que é na paciência. Então assim pessoal, é, Sniper Elite ele é um jogo extremamente estratégico, ok? Se você curte jogos aí de correria e tal, de tiroteio, jogos pra ruxar e tudo mais, é, Sniper Elite não é esse tipo de jogo, viu? Fica esperto aí porque... Você tem que ser extremamente estratégico para poder você conseguir é, desempenhar bem, né? Ter uma boa performance aí durante as partidas, principalmente aqui no modo invasão. Então, fique esperto aí em relação a isso, né? É, deixa eu ver o que mais. Como eu dizendo, é uma, uma dica interessante é exatamente você marcar os NPCs. Né? Por quê? Porque quando você marca os NPCs, eles dão a, a posição do inimigo de uma forma muito mais precisa. Então isso ajuda bastante, né? Sai marcando os NPCs é porque aqui não tem nenhum para eu marcar. Mas quando você sai marcando os NPCs, o que quer que aconteça com ele em relação ao seu inimigo, você vai saber. Então se ele for morto, vai aparecer um xizinho Você já sabe que o cara ele atirou naquela posição. Pode ser que ele esteja naquela posição também e tal. Vinte anos de curso, pô! Uma outra dica é essa aqui, ó. Usar os telefones, né? Tem vários telefones disponíveis aí no mapa. Você vai lá, usa o telefone. E aí você vai saber a posição do seu inimigo. Olha lá, tá ali, 147 e e metros... Lembrando que quando você exporta ele ele também tem a sua posição então lá né, já ficam espertos aí em relação a isso né é uma outra coisa super importante que a gente pode usar como dica aqui também é sempre analisar muito o ambiente né tem que ficar muito esperto no ambiente de uma forma geral aqui por exemplo, eu, eu nasci aqui, é, eu vi que aqui os inimigos estavam todos eliminados Logo, ele já passou por aqui, né? Se todos os inimigos aqui estão mortos, lógico que eles já passaram por aqui E o contrário também funciona, né? Se você tá passando por um lugar que tá cheio de inimigo pra todo lado É porque eles não passaram por ali Tem que ficar esperto também nos objetivos, né? Ó, conclui o um objetivo, provavelmente ele deve estar tá lá no final do mapa, ó tem que ficar esperto nisso também. Fique esperto nos objetivos, porque assim, a gente entra no jogo único e exclusivamente para poder caçar ele. Mas ele tá fazendo os objetivos dele. Ah, acabou o tempo. Esqueci desse detalhe. Entenderam? Então assim, o cara, ele ele tá no jogo para poder fazer as para poder fazer os objetivos dele, que é da da missão mesmo, né? Então tem que ficar esperto nisso porque ele vai desenvolvendo o jogo dele e tal e aí basta ficar esperto no que ele está fazendo que de uma forma ou de outra você vai saber mais ou menos onde ele está aí é só procurar, então analisar o ambiente é sempre muito importante uma outra dica que eu posso dar aqui é conhecer os mapas, é muito importante que vocês conheçam os mapas, joguem os mapas no modo campanha e tal quanto mais você conhecer o mapa melhor vai ser o seu desempenho no modo invasão então é isso, basicamente é isso. É, o Cross tem alguma dica adicional pra passar aí? É. <risos> tu já falou tudo, eu sei lá. Tu já falou tudo. É importante a pessoa também olhar bastante o minimapa, né? No sim, modo sim. Geral, assim, e verificar lá se ficou vermelho uma área. Você já fica atento. Aí você vai lá e usa o concentração nos inimigos que estão em vermelho. Aí quando um some é sinal de que o cara acabou de matar. E você vai lá, provavelmente onde está o cara e finaliza ele, né? Verdade, verdade. Pois é, então é isso aí. Basicamente as dicas são essas aí. Se você seguir isso aí, você vai se dar bem no negócio. É, o, o negócio aí da, da concentração realmente é, é muito importante é um modo um modo muito estratégico né como eu já falei então assim quanto mais concentrado você tiver realmente é, é importante né?